E aí gente, é o aqui, mano, é o seguinte, cara, é, tô aqui pra mais um vídeo de Fortnite, mais especificamente Criativo E hoje eu decidi chamar o meu irmão, na verdade eu não sei porque eu voltei pra cá, que não tem ninguém aqui Mas meu irmão tá lá no quarto dele e a gente vai jogar hoje um mapa, mano E se a gente finalizar esse mapa no Criativo, eu vou dar pra ele uma skin totalmente de graça Tá doido, parceiro, quem faz isso? Quem dá skin de graça? Sim Enfim, agora aquele papo que todo youtuber incomoda todo mundo Deixa o like aí embaixo, por favor, por favor, se inscreve no canal se você não for inscrito É nóis, mano, tamo junto agora pra uma partida que o negócio tá muito doido, muito Enético, muito sano muito legal É o tá de volta Rapaziada, mano, é o seguinte Tô tá aqui com o Doguinho, meu irmão E hoje a gente vai ter que passar um escape room aqui Valendo uma skin de graça pro Antônio, uhum. beleza? Se a gente conseguir finalizar esse escape 1 nesse vídeo, eu vou dar uma skin pra ele de graça totalmente zeradão. Ai, meu Deus, velho. Que eu hoje tô virado Papai Noel, mano. Tanto que eu coloquei até minha skin aqui do Elfa, pra gente fazer o bagulho perfeito. Beleza, Vaguinho, começamos já? Começamos, eu acho. Beleza. Aqui, aqui, aqui. ó. Fazer um aqui, ó. Tá na cara. Bora pegar esse check-out aqui, tem lava aqui no lado. Olha, mano, que doideira. Bonito, hein? Esses mapas são bastante parkour, bastante coisinha que a gente tem que inventar aqui. Antônio, tem um projeto de água aqui. Acho que é um cano muito forte, que não dá pra passar ali dentro. Calma lá. Será alguma coisa que tem que entrar aqui nessa lava, mano? Será que eu vou morrer se eu entrar aqui na lava? Ai, cai aqui embaixo, cai aqui embaixo. que que Aí embaixo. Que doideira. Deixa olha eu ver. Olha o meu nome, o meu nome. Aí, cai daí. Cai daí. Ah, volte para começar, não. Morremos, né? Mal, Normal. Foi mal, foi mal. Coisa que qualquer um cara que tá conhecendo o mapa de escape room faz. É, é morrer. morrer. E nem um doido, até descobrir onde que é o caminho certo. Pelo visto, pra lá não é. Tenta passar na lava. Você ah é uma lava fake. Calma aí. Eita, não dá pra passar. Calma ai, lá. Aqui, aqui, aqui, aqui. O quê? Aonde? voltou ah? desapareceu vou, voltei, ai ah, conseguimos. ai Conseguimos. Ah. Ai, consegui também. Calma aí, calma aí. Tô chegando, tô chegando. Tô... Ai, meu Deus estou para lugar. Que doideira, mano. Que massa. Que massa, mano. Tá. Olha, não faça a mínima ideia, João. Eita. Toninho, consegue me ver ou não consegue consigo, me ver? Consigo, consigo. Aqui, ó. Eu pensei que eu tava invisível. Calma lá, calma lá. Opa! Opa! Acho que achei. <risos> Nossa, aí, que calma lá. Beleza. Concluída com sucesso. Fase 2. Aqui estamos nós, mano. Tem um timer aqui em cima. Ué? Será que tem um timer? Ah, o que tem que fazer, Antônio? Temos 22 minutos para conseguir. Você que vai ser easy? Tem uma placa aqui, ó. Vem aqui, ó. Será que é uma matemática muito doida, mano? <risos> tá, beleza, Antônio. Vai pela esquerda, então, que eu vou pela direita aqui. Será que dá pra tentar programar alguma coisa aqui, mano? Já vou encarnar num hacker aqui. Sinta vontade aí pra tentar quebrar tudo isso aqui, mano. A gente não pode perder o tal do tempo. Já que temos um cronograma ali na nossa frente. Gigantesco, avisando pra gente tomar. Cuidado. O lance, às vezes, é tu olhar. De... Ai, ai, eu bati no computador aqui. Ei, hey, acho ah, que chegamos tem... na próxima fase já Na verdade, o que que fez, mano? Eu, eu bati num computador ali Que nem eu tava batendo todos Ai, as caramba, quase que eu me explodi também ah, Mas acho que chegamos, conseguimos chegar Peguei uma tem, pistola tem aqui, não sei se pegou Tem dois cubos lá em cima, ó. tem dois cubos lá em cima que eu já vi, ó Não, ah, beleza, é, tem dois cubos aqui em cima Pegamos uma arma, eu acho que tem que atirar aqui. em alguma ah, coisa Ah, não, tirar cubos lá Calma lá, beleza, vou tentar tirar no cubo Não, não aconteceu nada não, não. Nada Opa! Opa, é, mano, easy, easy Ó né? oh. Ó, oh, já entendi, já. Alguma coisa acontece. Precisa, calma lá. Oh! Morre esse! Ué, deu luz de ficou aqui dentro, que engraçado. Não pode entrar dentro dele. Eu não. acho que é um parcusão que tem que fazer aqui, ó. Calma lá. Beleza. Teu luz tá lá embaixo, mano. Engraçado. Beleza, mano. Chegamos aqui. Agora eu vou tentar pular ali. Calma ali. Quer dizer, às vezes não. Ué! Chega, chega na pontinha e tenta. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aqui, aqui, aqui. aqui vai lá, aqui, aqui, aqui. vai lá. Uh! Tô te vendo. Pega em pulso. Ai, vai, vai, eu acredito! quem puder. Ai, eu, eu acho que não é isso aqui não, vi. mano Eu acho que não é ele não, hein Tá, beleza, a gente viu que mudou a, as cores aqui Calma lá, deixa eu tentar mudar Eita O que tu fez? Mudou que que Cliquei que lá, que fez? né? Não, bota pro vale remédio Ai, mata-se nós dois Que carma, garoto É alguma coisa relacionada àqueles dois blocos, beleza? Vamos ver aqui, ó Beleza, eu vou pular aqui Vou pular aqui, ó Pulamos aqui Tu viu que quando a gente abre o outro, sobe o azul, certo? Quando eu clicar ali, tenta pular pra algum lado, tá bom? Aperta aí que eu pulo aqui atrás Eu, eu, eu vou pular eu também podia, quase que eu não podia Ei, eu não Ai, não nada que o que aconteceu? Igual a certeza que acertei, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só aperta no vermelho, senão a gente morre. Eu vou apertar no vermelho e pular. Morri. Tu me eu mostrou. Ah, tu morreu, eu tô vivo. Toma, trouxa. Abro um escudo azul aqui pro lado, então vamos lá. pular. Opa, consegui, Antônio. Que, mas o que fez? Calma aí, não, não, não atira ainda, não atira lá ainda. Não atira lá ainda, que eu estou pulando aqui. Antônio, é isso mesmo, é isso mesmo. Já achei, Antônio. Aqui é treinado, meu irmão. Já consegui, Eita. Tu que vai ter que pagar uma skin para mim, hein? Tô achando que vai ter que pagar uma skin para mim. Calma lá, calma lá, calma lá. Easy. Opa! Fase 4! Concluída com sucesso, na verdade, concluída não. A gente acabou de chegar na fase 4, como eu posso dizer que concluiu um negócio que a gente não concluiu ainda. Isso aqui é óbvio, ó. Olha essas paradinhas tá. aqui, ó. Calma lá. Nossa, é, é muito fácil, Skip room, mano. eu Vai, vai na frente, vai na frente, vai na frente. Vai na frente que eu quero te ver caindo de uma batata. Beleza. Ai. Beleza. Calma. Beleza. Ai. Ah. Ai. Chatinho. Ai, Antônio. Ah, mas eu não consigo jogar na calmaria. Eu sou um cara meio nervoso. Ah, oh, aqui, aqui, Vai, ó, vai, ó, vai, chegou, vai, chegou, vai. Chegou, chegou. Vai. Vai, filhão. <risos> <Eu não pulo. risos> Trouxa, mano. Que suspense foi esse, Antônio? Ai, mano. Calma. Ai. Ai, tá. Calma. Vou deixar ah, Tá sabendo legal. Ah, ai, mano. Um, dois, três Calma, e lá, pra pulou. Trás. Passou. Foi. Beleza. Ai. É aí, é ah. aí. O Nico M jogou contra si mesmo. What, mano? Tem outra saída aqui, ó. Calma. Beleza, passei, passei, passei, passei. Opa, opa. Opa, opa, opa, opa. Acho que achei. Ai, não! Tem uma trap aqui dentro. Mano, quando eu pensei que eu tinha achado, aí que eu vi que eu tava mais longe do que eu tava no começo, quando eu cheguei, tá, tá ligado? ligado? Eu acho que não é daquele lado ali, né, Tomô? Bateria... Tem outras saídas aqui, ó. Olha cá, olha cá. Ah, é um Tem uma saído aqui, ó. Bom trabalho. Ai! Ai! Sai! Ai, sai! Que tu fez, mano? Meu, mano! Como ah. assim, mano. O cara me dá um bom trabalho e quase me mata. Sai fez, minha vai me Calma lá. Ó, bem-vindo, bem-vindo. Ai, aqui não. Ai, sai. Sai, ele me atrapalha, doido. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, ó. Opa, beleza, beleza. Acho que achamos! Espero que não seja mais uma pegadinha do game. Ufa! Ufa! Fase 5, baguinho. Fase 5, fase 5. Ah, fase eu cinco, acho cinco, que cinco, essa daqui cinco. é que nem aquela lá de, de quebrar os computadores lá. É, deve ser. Calma lá. É, às vezes não, né? Mas vamos tentar aqui. Mano, olha que legal essas cadeiras gamers do jogo. Elas ficam brilhando, tá ligado? RGB, nossa, muito massa, mano. Ô, não tá quebrando aqui, não. Ah, não tem como pular tá. aqui, ó, mas. Tá, beleza, beleza. Aqui. Ó, o Tony já descobriu que a gente tem que pular aqui em cima, passar pra cá. Yeah. E aqui em cima, o que tem, ó? Ó, já. Já tinha um negócio lá no canto. Tem uma parada aqui, ó. Exatamente. Acho que tem que pular ali em cima, que nem aqueles da parada de torres tortos lá. De pular, mano. Mas não tá funcionando. Tá estragado. Ué, você que tá bugado, mano? Tá estragado. sua bagaça. Pra saída, tá mostrando que tem lá. Mas a parada do vento não tá funcionando. Márcio. Eita. Ó, Antônio, lembra disso aqui? O quê? Tu lembra disso aqui ou não Essa lembra? Opa! Olha lá, olha lá. Ih, tá preso! tá indo. Sabe o que, que eu puder. Fez, eu fez. não fiz nada, foi o que fez. Ó, tem comida Ué. aqui, ó. O que é isso? Ai, peguei. Ai, Antônio, cuidado, cuidado. Ai, Antônio, Antônio, Ai, Antônio, Antônio, Ai, morri, morri, não, tu passou de primeira, meu deus, já tô, já tô na sexta Eu tô spawnando sempre uma fase antes, que, que merda é isso? Eu não sei o que tá acontecendo, tô spawnando antes, ah, beleza, né, tamo aqui Acho que Será que eu tenho que comer tudo isso aqui, pra poder ir de boa? Acho que sim, ai, é pra ai, ai, ai, tô esbarrando, tô, tô esbarrando, mano, que saco, ah, que raiva Vou morrer, não, não, não, não um conseguiu, conseguiu, conseguiu. Uou! Ai, mano, meu Deus do céu. Que dificuldade que foi passando isso aqui. Mas beleza. Ai, tô escorregando muito. Ai, ai, calma. Calma eu ainda, mano. Cadê então, tu? Cadê tu? Cadê tu eu não te vejo mais. Eita, Cadê? estamos no cumbão preto. Como é que você não me vê, Lu? Tá, tá cego? Certo? Temos que descobrir qual que é a passagem aqui. Ai, o que está que em cima? Não tô em cima de nada, calma ah. lá. Beleza, vamos usar uma tática aqui, ó. Eu já joguei escape room e eu sei como funciona. Calma lá. Opa, vemos aqui que temos uma parede. Quando a gente tá num pretão assim, ó, é legal a gente desenhar no chão e a gente consegue ver os lugares. O outra dica que eu tenho pra dar é construção. Construção, ó, que legal, olha que legal. Tem uma escada aqui, ó. Ah? Beleza, ó, legal. Olha a torna Nós estamos não. muito encarnados no Chip Room, mano. Ó, oh, ó, oh, opa! Ai, achamos! Uh, que isso! Fase que 7, isso? moleque! Difícil, Chegamos! Tu, tu, tu, tu, tu. Fase 7, fase 7. Chegamos na sevinha, na savinha, na savinha! Já descobri qual que é a próxima fase. Tem uma coisa eu... ali, ó. Para com essas ideias. Calma Ai. Ops, calma lá Tem aqui também, ó Ai, ai Tá ficando escuro Já tá começando a ficar cego Calma Sobe aqui, okay. sobe aqui Ai, quase, quase que Beleza, beleza Ai Sobe aqui em cima Ah, conseguimos Beleza Boa, boa, boa Olha ó. pra cima, olha pra cima Beleza, é olha Já vimos que tem aí. uma entrada aqui em cima Agora tem que sair se aqui vai pra cima Como, Como assim? assim? ai Ai, eu tô. Ah, ele pulsou, não tem que bater bem. Não perca de o... tempo. Ai. Ai. E você tá lá para baixo, velho. aí de novo. Ai. A é gente não pode ser tão previsível, mano. Calma lá, talvez tem que vir pra cá. Hum. Ai, ai. Olha o pneu. Eita. Eu vi que tu pulou. Ah, tem um feno ali. Ai. Que? é? Só, só vem, bigodão. Só vem. Só, só, aceita, só aceita. Ah, tu viu? Olha que? ali pra cima, olha ali pra cima ali, ó. Tem uma, tem uma trép ali. Aqui, aqui, aqui, aqui, ó. quê? Subir aqui em cima, ó. Assim. Daqui! Ai, consegui, consegui. Vai lá, vai lá, vai lá. Consegui! Ai, que uhum. perfeito, Calma lá, vou pegar a trap, vou pegar a trap. Ah, Toma, mano, ah, a... Eita, eu tenho cinco traps, agora Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Ai! Calma. Acho que agora não tem que é aqui, ó. Não, aí não, então Isso aí não dá pra passar. Esqueceu? Eu já consigo uh, encurtar o parkour, ó. Ah. Ah. Boa. Mas dava. Importou fenomenalmente. Ai! bate com o ombro ali, mano. Saco. Calma. você Beleza, boa. É só tu usar a parada ali a gente vai pra ah, cima. Ai! Não, não! O não. Não. que te deu? Tu me jogou pra longe, eu acho, sei lá. Mano. Beleza, cheguei aqui rápido. Beleza, porque eu sou o mestre. Beleza, pulou aqui. Cheguei! E eu tirei! Chegou! Ó, oh, Antônio, aqui é só pros VIP. Deixa eu comer meus hambúrguer pais. Deixa eu comer meus hambúrguer pais. Ei, ué, o que tá acontecendo? magrinho. É um mundo gigante. mas que é, que beleza. isso? Oxi. Antônio, tenta quebrar tudo aí. Tenta quebrar alguma poltrona aí. Beleza, aqui é só um caminho mesmo. Aqui é onde a gente sempre esteve. Vamos dar uma olhada pelo mapa, Antônio. Ó. Oh. Antônio, tava passado! Tá fazendo o zigue-zague nelas? Ué! Ah, acho que achei, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ué? Ué, aqui não dá mais, ó. Não tem saída, não tem saída. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, achei. achei, achei. Achou? Beleza, ó. boa. Vamos lá. Ó, acho, acho que passa a mãe. Passou Meu Deus do céu, que fase mais sem lógica. Tosquíssima, tosquíssima. Que é assim, João? Vem aqui, vem aqui comigo. É só um aí, vem pra cá e terminar aqui, ó, eu acho. Ó. Mano, como que a gente vai pular ali pra cima? <risos> que doideira, que, que fase sem lógica. lógica. Esses escape room, mano, sempre foge do óbvio. Duas horas depois... Eu tenho que Opa, o que é isso? Ah, deve ter uma passagem por aqui. Você tá conseguindo? Não. Porque não tem como quebrar nada aqui, vai, no outro. Não tem também. Ó, oh, oh, você... Passou. Ah, ai, ai, passamos. Boa! Quase 10, moleque. A gente vai ficar dois anos ali. Ó, Antônio. Vamos passar por aqui. Parcozera aqui. Parcozera Parco a monstra. Antônio, acho que achei. Não, se for isso é muito idiota. Meu Deus do céu. Eita. Calma lá. pode pular direto ali, não pode pular direto ali. Ai. Aí! Ô, oh, lasqueira! Aqui. Não, mas tem trap ali dentro. Cuidado, não pode pular direto. Se for isso, é muito isso, mano. Ai, é, é, ai, ah. Ai, também pulei aqui errado. Não, ele não é, eu acho, hein? Será que não tem nenhuma passagem ali, mano? Eu, eu não vi nada, eu só morri. Eu é só fazer do jeito certo, calma. Cheguei aqui. Só tem trap. Ah, dá pra cima? Será que não tem uma passagem aqui, ó? <risos> Pai de esperança que vai ganhar uma skin, hein, de graça Se a gente passar esse escape run, a última fase Tá valendo a skin que o Antônio tanto quer, mano Da tá grade aqui, que eu tô estranhando Ó, oh, quebrei, quebrei a grade aqui, ó Quebrar, sim Ganhamos, é, mentira Calma, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí calma aí. Tá zoando, bicho Tô ouvindo o som da vitória Antônio, que tá isso, pronto velho? pra chegar no final do escape run e pegar a tua skin oh, tão que... valiosa? Ai! Não! Mentira, bicho! Mentira que tinha <risos> Tá difícil aqui, rapaziada. Não tô não, calma aí. Ó, tem um negócio aqui, ó, calma aí. Não, tá... Ai, aí, pulei do nada. Ah, ué, ué. Ué, não deu mais nada. Oh. Ai, ai, não, tem que tentar subir ali dentro. Calma aí, calma aí. Pera lá. Ai, pulei muito alto. Ai, calma. Meu Deus. Ai, é mano. Ai, consegui. Segundo aqui. Ganhamos, João. Ganhamos. Ganhasse, né? Ai. Ai, destravado, destravado. Que? Você perdeu? Por que eu o Andy? Parabéns, Dogueen, por ganhar sua skin do dinossauro. Chegue no final do Escape Room e ganhe uma skin. Agora eu vou mandar um presente pro Doguinho, mano. Já deixa o like aí embaixo. Se inscreva no canal. Criativo direto aqui no Bigadão. Tamo junto, Doguinho. O que você achou? Gostou ou não gostou? Mano, eu tô muito feliz que a gente conseguiu ver essa parada rápida, Segura esse troféu, meu querido. Bora voltar pro lobby. Uh! A skin é essa aqui, como vocês podem ver. Eu acho que super vale a pena. Como eu já falei pra vocês durante o vídeo. O Antônio adora esse tipo de skin, exatamente. Comprar com presente aqui. Tonicão YouTube. Continuar. E lá se vai. 1.200. Tamo junto, tá? E estou enviando nesse exato momento. Em 3, 2, 1. Enviado. Ai, olha os V-Bucks descendo, mano. 600 V-Bucks. Lá se foi. Temos um novo dinossauro na família Bem-vindo à família do dinossauro, meu querido Deixa o like aí embaixo desse vídeo É nóis, tamo junto, espero que você tenha gostado Valeu, Daguinho, valeu, pessoal de casa É nóis